Fala, minha leoa! Aqui é a Paula Tavares, e hoje darei continuidade à segunda parte da saia square de crochê. Antes de começar, convido você a se inscrever no canal para receber conteúdo como esse. Vamos agora ao nosso tutorial. Então, quando você for fazer o square, você vai fazer aqui ele com agulha de número 1,25. Só os square que vão ficar aqui na parte da cintura. Porque é uma agulha que vai deixar esse square bem apertadinho. E quando a gente for colocar aqui na saia, a cintura vai ficar bem definida. E eu gosto dessa modelagem, da definição da cintura bem alinhada ali ao corpo da minha cliente, ao corpo da pessoa que eu vou fazer aquela peça para vender. Então, eu uso, no formato desses square agulha de 1,25 milímetros. Quando eu for unir esse square... Com essa cor aqui, que é a cor que domina, que predomina a saia, eu vou usar uma agulha de, de milímetros de 1,75, certo? Apenas nessa parte que eu vou unir. A união ela é feita da mesma forma, conforme eu já te ensinei a fazer aqui da forma vertical da união desses squares. Então, eu não preciso mostrar pra você essa etapa, eu vou pular para o nosso vídeo não ficar tão grande. E eu vou fazer essa união aqui por toda a parte da cintura. É só essa carreira aqui que você vai fazer os squares de forma diferente, tá bom? Trocando a sua agulha, não usando a mesma agulha de dois milímetros que a gente usou aqui, tá bom? Então, nessa hora, você vai mudar a sua agulha apenas na formação desses squares. E você vai fazer esse trabalho aqui por último, eu já coloquei... Todos os square aqui na minha saia, e agora eu estou trabalhando a parte da cintura. Eu tenho aqui agora a parte do cós, já coloquei todos os square com um tamanho menor. Então, agora com a agulha de número 1,75, eu vou trabalhar esse cós aqui, tá bom? Eu fiz três correntinhas aqui, vou pular esse primeiro ponto, que são quatro aqui da curva da quina... E nesse daqui, eu coloco o meu ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Vou pular agora aqui, são três, tá vendo? Coloco outro ponto alto. Aqui também, outro ponto alto. E aqui também, outro ponto alto. Então, eu não coloco nesse meio aqui a correntinha, eu sempre pulo essa correntinha daqui, e onde tem os pontos altos, eu coloco um ponto alto em cima dele. Pulo sempre essa correntinha do meio, que é uma que eu fiz separando o square. Eu vou fazer isso por toda a carreira, até chegar aqui, e depois eu vou fazer novamente mais uma carreira dessa daqui, só de pontos altos, um ponto em cima do outro. observação aqui para vocês, meninas. Na passagem de um square para o outro, eu vou colocar aqui, ó, três apenas pontos altos, tá bom? E aí depois eu pulo para o terceiro daqui que são quatro pontos altos. Eu fiz essa observação aqui, eu parei um pouco o vídeo só para falar isso para vocês, para que vocês fiquem bem atentas nessa passagem de square. Então, minha Leoa, aqui no cós, o que eu fiz? Eu levantei, né, fazendo só pontos altos depois, e fiz um cordão aqui, tá vendo? Com dois fios. Super simples esse cordão. Eu não fiz aqui pra você, porque é muito fácil de ser feito, só pra aprender. Então, deixa eu explicar como a gente vai fazer o acabamento aqui da parte de baixo da nossa saia. Eu coloquei vários cordões, né, e esses cordões, ele tem... De altura aqui, ó, 28 centímetros, tá bom? Então, esses cordões, você vai fazer várias junções. Eu pego aqui quatro fios e eu vou posicionar ele, eu já cortei aqui também vários fios, tá vendo? Nessas partes daqui, ó. Olha. Tá vendo? Essa parte aqui... Eu vou passar esse cordão assim, unindo as duas pontas e vou dar um nó. Dessa forma. Depois você pode cortar para que todos fiquem do mesmo tamanho. Tá bom? E assim você vai colocar ó, todos eles aqui. Olha, Cada espaço desse, você coloca um cordão desse aqui, com quatro fios. Uma observação que eu quero fazer para você também nessa parte da cintura é a seguinte. Nesse square, na formação desses square, você vai colocar aqui, ó, fazer com esse todo eles, com agulha 1,75. E você vai colocar em vez de quatro, iniciando três, tá bom? Eu tô fazendo essa observação agora. Porque depois que eu fiz, que eu percebi que eu alterando esse número aqui do meio de pontos altos, é, seria melhor, né, diminuindo. Aqui era feito quatro, conforme as outras, aqui da construção do square, mas nesse eu decidi fazer três. Uma outra informação também nova. Em vez de você fazer ponto alto duplo, uma outra informação nova também quanto à formação desses squares. Em vez de você fazer aqui, ó, ponto alto duplo, você vai fazer apenas ponto alto com três pontos altos em vez de quatro, tá bom? Fique atento a essa informação, porque eu só fiz depois, pra você não errar. Por isso que eu sempre indico o pessoal assistir todo o vídeo e depois construir a peça. Veja agora, nesse vídeo que está passando, como essa cintura fica bem ajustada com todas essas considerações que eu fiz pra você aqui no vídeo. E se você quer adquirir essa peça que eu fiz com as cores da sua preferência, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da minha loja para que você possa entrar e fazer a sua compra. E se você quer aprender, o vídeo está aí disponível, faz para vender. E eu vou pedir muito que você deixe a sua curtida, se inscreva no canal para mais tutoriais como esse. Até a próxima!